Fala galera, beleza? Aqui é o Stick e hoje eu trago pra vocês o segundo vídeo aqui do projeto Caixeira, tá bom? Essa aqui é uma revolução bancária criptográfica. E assim, basicamente como eu falei, já fiz outro vídeo sobre esse projeto, vou deixar em cima nos cards, você pode estar tá vendo pra complementar o vídeo de hoje, tá bom? O vídeo de hoje é mais uma atualização desse projeto, né? Novidades, como que tá o andamento do projeto, beleza? Pra você que não assistiu o outro vídeo, basicamente esse projeto é pra você poder comprar, trocar, armazenar, apostar, descontar, tudo aí com cripto. Cara, é Bastante coisa Vocês vão ver que é um projeto bem grande Então vocês podem ver que tem um aplicativo, tá? Pra Apple Store, se você tem iPhone Ou pra Google Play, se você tem Android, tá? Você pode estar aqui falando, né? Você pode então comprar, trocar, é, staking, né? Fazer staking, guardar de forma segura aí suas criptos, né? Então é isso que eles prometem E achei muito legal que tem cartões também, né? Tipo crypto.com. Então tem aqui aí cartão da Visa, né? Temos diversos limites Aí você conseguiria de graça, né? Netflix, Spotify, Prime Video, Booking.com Então eu acho isso muito bacana, tá? galera, esse tipo de projeto. Aqui um pouquinho da tokenomics, né? Então 25% é queimado, 20% pré-venda, tá? que Já foi a pré-venda, vou mostrar pra vocês. 18% desenvolvimento, 15% marketing, 12% liquidez e 10% pro time. Aqui a gente também tem um pouquinho do roteiro. É bom a gente dar uma olhada, né? Porque a meta de preço deles aqui é 0,10 centavos aqui no início, né? Depois 1 dólar na fase 2 e até chegar em 5 dólares. A gente vai ver o andamento, então, já já no gráfico pra ver, né? Você tem que analisar isso pra ver se tá dando certo, ou não tá dando certo ali, as metas deles, ok? E aqui tem um pouquinho dos detalhes documentais, né? Os documentos do projeto, né, enfim, parcerias e tudo mais. Então, se você quiser, você pode dar mais uma olhada com calma, no certificado, aqui tem sobre o CEO e tudo mais. E bom, como eu falei para vocês, a pré-venda já foi feita, foi feita na Pink Sale, que é uma plataforma, para quem não sabe, de Launchpad, Launchpad é lançamentos, né? De tokens, projetos. Então, caixeira Fair Launch, auditado aqui, tá bom? Então, vendas é, concluídas, basicamente aqui eu acho que eles captaram 372 BNBs é isso mesmo? Cara, é muita coisa, tá? O soft cap era 25 BNB e cara, é bastante coisa captada aí, certo? Se você quiser ir atualmente, tá adquirindo né, não é mais na pré-venda, agora por exemplo pode ser pela pancake swap então deixa eu mostrar pra vocês agora que é a hora da verdade então vamos ver quanto tá valendo aqui o token e bom, como a gente pode ver aqui então, infelizmente não tá dentro da meta, né, a meta deles seria de 10 centavos, agora acredito que tá numa correção, tá apenas um centavo aí, né, 0,01 centavo, Então, não tá ali na meta. Então, você tem que analisar isso, né? Mas eles pretendem chegar na meta aí no mínimo de 10 centavos aí para começar. E, bom, o projeto tá listado tanto no CoinMarketCap quanto na CoinGeek, tá? Rank 2.908 já. E, cara, vamos ver aqui, vamos ver onde que chegou... Aqui, ó, lançamento, topo do gráfico, chegou ali em 0,7, tá? Então quase chegou na meta deles e aí tem a correção normal, que a galera realiza o lucro de qualquer lançamento. E agora tá nessa fase aqui. Cara, então você faz a sua análise gráfica, eu não sou o melhor especialista gráfico, você faz a sua análise. Se você acreditar que esse projeto vai pra frente, vai voltar a valorizar e bater a meta deles, você pode estar entrando, né? Decisão é sua, afinal é seu dinheiro. E aí se você acha legal, você faz o um investimento buscando uma valorização, obviamente, né? Temos aqui, ó, como eu falei pra vocês, tá na CoinGeek também. E assim, eles estão listando em outras plataformas também, então estou mostrando isso para vocês, porque isso pode causar uma valorização, né, quando um token é listado quando um token é listado em algum lugar, geralmente tem um boom ali, né, pode ter uma valorização então, por exemplo, dia 1 foi ontem, né listado na Indoex. já no dia 6 de maio na Cointiger vai ser listado e aí na XT.com, tá basicamente também, ó, vai ter uma parte aqui no dia 9, dia 10 e no dia 11, tá, então vai ter tipo um depósito, um trading e um withdrawal aqui, vai ter uma espécie de trade aqui em parceria, parece com essa XT.com. Bom, também a gente dá uma analisada aqui nas redes sociais, tá? Então o Telegram tem 16.091 seguidores, né? Então é muito importante, vou deixar todas as redes sociais pra vocês na descrição, é muito importante você analisar todos os projetos aí, então vai na descrição, confere, vai interagir com as pessoas, né? Geralmente é mais pessoa gringa em inglês, mas você pode interagir, estudar o projeto, tirar dúvidas, ver se o pessoal tá gostando, se tá tendo feedback, se tá indo bem, se tá indo mal, tirar todas as dúvidas com a galera, ver as estratégias ali pra você fazer. E aqui também a gente tem o perfil no Twitter, tá? 7.806 seguidores, você pode ver que tem interações aqui, tem comentários curtidos então não é, tipo, só pessoa off, é muito importante ver isso também, engajamento dos perfis, tá? E é isso aí, galera, então esse foi o vídeo de hoje, esse foi o projeto de hoje, assim, considerações finais, eu acho que é um projeto bacana, tá? Tem algumas coisas ali que você tem que analisar para saber o momento certo ou não de entrar, mas é um projeto que, assim, tá prometendo muita coisa, se eles vão cumprir ou não, aí não sou eu que vou definir, né? E é isso aí, agora você faz sua análise, né, porque não é uma dica de investimento, é o seu dinheiro, então você decide aí, tá bom? Mas é isso, o vídeo vai ficando por aqui, valeu, até mais!